Ele vai. Como assim? <risos> Meu Deus. Oi MDzinhos MDzonas, tudo bom com vocês? A câmera tá trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com.. Gente, tá assim. Junto com o Game VIP. O futuro bom, né? E hoje, gente, a gente tá no Murder Mystery pra gente poder fazer do ela. então, né? Chega de mais uma e vamos lá. Eita, pera, vai pra lá, vai pra lá. Não, vai pra lá, para pra lá. Vou... Quando eu disser já, a gente começa, ok? 3, 2, 1, go. Eita, hey, pera. Ai meu Deus! Quase! Quase que deu GG. Opa! Oh, meu Deus, que sortudo! Esse menino tem muita sorte. O pior é que eu tô sem o trava do shift. Gente, hum, calma. Eu nem percebi. Ai meu Deus, eu vou estar pulando aqui no um canguru, tudo bom. Gente, eu sou muito ruim, velho. Eu sou muito nobo. Aham, uh -huh. sim. Quase, mano. <risos> já, já a partida vai acabar. Quase. <risos> Finalmente Acertou 1 <risos> um a 0 velho Gente, começou aqui a é partir dessa xerife Vai ser eu versus o... Gente Como é que... Mano, eu me... Eu me... Meu Deus, eu falando... Meu Deus, você me Como é que Meu Deus E eu nem disse gol, velho Eu nem disse já, velho Mas tá, né 1 um a 1, um, velho, 1 um a 1, um, empate Pessoal, começou aqui a partida Eu sou xerife, então, né Duelo, olha Você vai Você vai pra lá, ó Aí é, você vai pra lá e eu vou aqui Tá? 3, 2, 1 Go Go Tá, foi Jesus. Cadê ele? Ele tá se escondendo. Tá uma armadilha. mata. Oi galera, beleza? Eu vim aqui dizer que a música do meme To Be Continued é, não tá tocando por conta que contém copyright. Então, né, fiquem com o vídeo. Como assim? 1 <risos> um a 2, mano. Né? Pessoal, começou aqui a partida, eu sou xerife como sempre. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Né? Vamos lá. Ai, que você cai. Tudo bom. Calma. Eu tô aqui lá em. Eu tô aí lá embaixo, né? 3, 2, 1. Eu tô aqui pertinho do cofre. 2 <risos> a 2 Pessoal, começou aqui a partir do eu sou Murder. Um bola do Elor. Viramos Dream Girls. Fica, você fica aí, eu fico lá. Sobe, sobe, vai, sobe. Fica aí, fica aí, fica aí onde você tá. Vou começar. 3, 2, 1 e já. Vamos lá. meu Deus, <risos> Como assim? Quase! Esse cara, esse Gente, Gente sério, isso é muito ruim. Um duelo. É mesmo, é? Meu Deus, acho que deve estar tá uns 2x2, né? Então tá, né? Pessoal, começou aqui a partida. Eu sou, acho que, xerife, né? É, xerife. 3, 2, 1, go. Ele é murder. Relaxa, ah. gente. Meu Jesus amado! 4x2! Nossa, mano! Pessoal, começou com a partida, eu sou o xerife, então vamos lá. Ixi, calma. hora do época Meu Deus, cara, esse menino, eu tô aqui lá fora, mas tá. lá. Vou lá. <risos> Meu Deus! Empate 3 a 3 Pessoal, começou a partida. Então vamos lá. eu sou o Murder. Tudo bom? Meu Deus, tá, então, gente? aqui? Oi amiguinho Vamos lá Pera, pera, deixa eu dizer já 3, 2, 1, go Acho que é 4x3, né É 4x3, mano, GG <risos> Mas é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal Ative o sininho de, notific... de notificação Pra não perder mais nenhum vídeo Que eu vou postar aqui no canal Compartilha ele com seus amigos, comente nos comentários se você gostou desse vídeo E se quiser passar lá no canal do GameVipOfo O link aí vai estar na descrição Se quiser passar lá no canal dele, o link aí do canal dele vai estar na descrição, tá? E se vocês quiserem entrar no meu servidor Discord, o link aí vai estar na descrição Se quiser me adicionar lá no Discord, o meu link e vai estar na descrição Se quiser entrar no meu grupo do Roblox, o link aí vai estar na descrição Se quiser me seguir no Instagram, no TikTok o link os links aí vão estar na descrição e se quiser entrar lá no mapa onde eu tô, o link aí vai estar na descrição e se quiser me seguir lá no Roblox, o link do meu perfil vai estar na descrição se vocês quiserem seguir ele, né? Então tá, né, gente? Um grande abraço e falou!